No dia 14 de abril, nós paramos para poder pensar a questão da educação inclusiva. A psicologia, ela como campo de atuação na educação, ela se faz presente nessa luta pela educação inclusiva. Então, nós vamos proporcionar um debate no dia 25 de abril, terça-feira próxima, às 18h30, onde o nossa, nossa, nosso objetivo é discutir como que a psicologia tem feito essa, essa inserção, nessa luta, na questão da educação inclusiva. De que psicologia nós vamos falar? Quais são realmente as atuações da, do psicólogo nesse campo de luta para a educação inclusiva. Várias pesquisas e estudos né, é, ainda mostram o distanciamento da psicologia na questão da inclusão. Se estamos falando de inclusão, é porque precisamos olhar a, a população e a, a comunidade que está excluída. Então, a psicologia, o que, é que ela tem feito para incluir, já que a gente vive numa sociedade que exclui. E exclui, justamente, pessoas que a gente não conhece. E a psicologia, para fazer isso, eu acho que ela tem que sair desse lugar onde ela nasceu, onde ela se perpetuou, que é de uma psicologia que é baseada numa classe social, de, de, de, de brancos, né, colonizados. Então nossas teorias ainda estão muito presas ao que nós conhecemos, que vem da Europa ou dos Estados Unidos. Mas nós precisamos incluir a nossa criança indígena, a nossa criança negra, a nossa criança que vive em favelas. Como? Fazer a inclusão dessas crianças na escola. Debater conosco para podermos encontrar caminhos e possibilidades do psicólogo contribuir junto com os outros atores da escola nessa questão da inclusão. Música